E é isso mesmo, tá ligado? Cê vem só na malandragem Falando que faz inspiração foi a peita do sabotagem. E é isso mesmo, mas nessa cê paga de louco. Sabotagem, só eu mato o vesguinho depois de morto. Cê tá ligado, é isso mesmo, o bagulho é louco. Cê faz a fonte, mas dano constrói a ponte. Cê tá ligado, é isso mesmo, eu vou te falar, não é macumba, mas cê faz sumir, só eu falar, mumbá. Cê tá ligado a é isso mesmo? A vislumbrar a visível coisa que você não vê Que é o que eu sei fazer Construir um R.A.P Enquanto isso, sua paz tá cheia de Livre interpretação de todos Vocês decidem ao final, certo? Oh, barulho para oh, cá ca... um oh, oh, barulho oh, aí, eu 30 oh, 30 segundos para oh, oh, cacique Emocionei, vai A coisa tá mohada pra você agora, hein, Ó. Vem na energia, rapaziada Vamos puxar a atenção pra batalha Vamos, ah, ah, ah, ah, ah. Aí meu bom, você quer falar na peita do sabotagem? Só que nunca fale do presente do meu irmão Porque se ele me deu, sabe que não é viagem Porque quando eu pego o Mike eu sou o maestro do canão Sem na atenção, que agora eu vou falar Porque o bagulho é complicado, eu vim pra te explicar Infelizmente, tru, eu vou te matar Se é ponte, é diferente, tru, tá da ponte pra cá só que eu vou falando e pode pra cê pega a sessão Que agora mano eu vou fazendo na missão Cê tá ligado truta, eu vim pra te matar Cê tá com dread quer ganhar, pede para irmã irmão oh! uh, já já já me leve Aí, vocês ouviram? cês estão ligado pela ordem Barulho para cacique oh! Barulho para Tano! Oh! Um 1x0 cacique terminou, volta sorta sorte, DJ oh! Então se U. em meu pão na moral. U. Que agora eu vou ter que te matar na instrumental Porque eu sou cacique, mas nós somos igual Só não te mato porque minha cultura não deixa matar animal Cê pegou a sessão aqui da parada Que meu trote eu vou te explicar aqui na levada é pique índio, entenda a esperança Eu dou um tapa na minha ponta e morro em ponta de lança O bang é louco, cê pega qual que é Só que agora as frutas, eu te explico na fé porque tá ligado? Você tá falando aí? Tá decorando porque você não é um bom MC? Uou! E aí, Tano? Você não é um bom MC? Tem resposta do outro lado 30 segundos para Tano violentamente vai, DJ. Tudo é ego, se eu sou bom não. De com sem camisa eu faço improvisada E é isso mesmo, tá vendo como cê é marmelada Bota a camisa porque sem ela sabe que não é nada E é isso mesmo, por isso cê pira acaba Que maestro do canhão cê mora e piracicaba É isso mesmo Pro exterior, que é isso mesmo Rimando rimas, no interior Não tenho o que fazer isso mesmo Agora cê fala que cê é a mais A referência é sua, mas é rima que é racionais É só aqui, cê não vai aguentar a rima É só aqui, o rino no tubo Guarani Cê tá ligado, é isso mesmo vai ter esperança, não adianta Parceiro, até pelado, rimo mais para as crianças O okay. quê? Eu não quero ver essa rima não, Tá bem, que eu não sou mais criança Sai fora Se liga, maluco Aê Vocês ouviram, vocês já sabem como funciona Barulho pro cacique Barulho para a